Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui na Gaming House da Team Liquid com. Bezerra. Bezerra, me explica um pouco como é que é a sua carreira em Valorant e como é que está sendo trabalhar aqui na Game House? Você já tá. Como é que você viu a construção na Team Liquid e como é que você encara isso? Então, ter visto a construção do prédio foi. É, um, uma situação muito inusitada, né? Porque é um prédio muito grande e tem. Muitas muita salas de treino que a gente ainda não treinou, mas a gente vai ir. E eu acho que vai ser uma experiência muito da hora começar a trabalhar junto, aqui junto com as meninas. E por enquanto eu acho que estão finalizando, né? Tá ficando muito, muito legal o prédio. A equipe de Valorant da Liquid é invicta? Conta um pouquinho dessa história. Sim, elas são invictas. É, a gente tinha a Line passada que elas estavam invictas e agora a gente também está nessa Line nova. Hum. E como é que você. Primeiro, desculpa te perguntar, mas é, quanto tempo você joga Valorant? Você tem em torno de 20 anos, é isso? Isso. Individualmente eu jogo já faz dois anos. Tá. É, mais ou menos quando lançou o Valorant eu já estava já jogando. Lá no Beta? Isso. Mas com o time eu entrei no começo do ano, agora na Liquid. Entendi. E como é que você vê, assim, você profissionalmente, uma empresa como a Liquid que é. Surgiu na Holanda, é internacional, você vê oportunidades bacanas para a sua carreira enquanto cyberatleta, como é que você enxerga isso para o seu desempenho dentro de Valorant? É, eu acho uma experiência muito legal ter um time brasileiro representando a Liquid. A Liquid está investindo no Brasil, eu acho uma, uma experiência muito boa, não só para os atletas que são contratados, mas para a Org em si, expandindo, expandindo né, que eles estavam na Holanda, agora eles estão aqui no Brasil. Eu acho muito legal essa, essa, essa visão deles né, de expandir para outros países, outras regiões. Eu acho que a Liquid vir para cá, contratar os times que ela, que ela tem aqui hoje em dia, valoriza muito a nossa região. Uhum. É, o mercado de esportes ele está cada vez mais incluindo mulheres, as equipes femininas estão se desenvolvendo. Como é que você vê o, o cenário do ponto de vista de inclusão? Você acha que melhorou? Você acha que está em expansão? Como é que você vê o seu papel nesse cenário? Eu acho que já expandiu muito. Um exemplo disso é a Lico de ter contratado a nossa, a nossa line, né? a line da, de valorante feminino. Uhum. É, Para mim isso já é uma uma expansão muito, muito grande e eu acho que é muito importante para a inclusão do cenário você ter orgs grandes como a Liquid é, sendo adicionadas né, nesse cenário, eu acho que cada vez está crescendo mais. e a gente, Eu acredito que o nosso time tem um papel muito importante para representar né, esse cenário para todo mundo. tem alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Eu, ó, eu, acho que vale muito a pena para quem estiver interessado vir visitar o, o facility porque tá muito, muito, muito bonito mesmo para comprar as, so as sopinhas aqui na loja e tal, tá? Muito ah. da hora mesmo. Recomenda para os fãs da Liquid e para a galera que não conhece recomendo, também. Recomenda, tem umas roupas aqui inusitadas também, para quem não vier, ah, exclusivas aí, é isso. É isso, então. Gente, continue acompanhando a nossa cobertura no YouTube em todas as redes sociais. Vou, vou gravar aí alguns vídeos também mostrando como é que são as instalações aqui. Lançamento agora nesse mês de março, gente. Até mais, tchau, tchau.